Planos traçados não foram cumpridos de acordo mas do pleno Quem sabe atingidos em outros planetas ou planos eu não temo Teremos o que almejamos sem temer a posse do limite Quebrando barreiras buscamos o retorno fértil que Atrasalado tenho me adiantado É tanto cara me ligando pra fechar contrato Fui contratado pela AMB, pra ser sincero Espero eu que o retorno seja ponderado Me prometeram tanta coisa que eu nem lembro Suas falácias duram pouco como chuva de novembro Embrou Tanta verdade, de tapo calor de momento O é esse yeah O próprio se apropria, propriamente dito cria Roubam sua propriedade, quem diria? Dizem promover sua estadia Cobram seu máximo empenho Mérito clássico ao senhor de engenho Foda-se o senhor de engenho Escravizo suas resenhas, cês nem sabem de onde eu venho Ei, é Plana não planar no voo em pleno pandemônio ei. Em pleno pandemônio Eles farão de tudo Sonhador, yeah. Vi que tudo flui na mão do promissor, yeah. As vozes transmutam insultos, neurônios sobram são céberos. Cérebro sujo de ódio é o refluxo, sujo, puro, suco, yeah. não, é não planar no voo em pleno